Fala galera, beleza? Aqui é o Stick, trazendo mais um vídeo do Yugi Crypto aqui no canal, esse novo jogo NFT de cartas, tá bom? Então é o terceiro vídeo que eu tô já falando sobre esse projeto, porque tá bem promissor, e pra você que ainda não viu o vídeo sobre esse projeto, basicamente é como se fosse um Yu-Gi-Oh! mais NFT, tá? Por isso esse nome Yugi Crypto, tá? Basicamente, tá até falando aqui que é o melhor jogo de cartas NFT que chegou, beleza? Aqui vocês veem algumas cartas e tal. Então assim, já fiz alguns vídeos desse projeto, então no vídeo de hoje a ideia não é mostrar todo o projeto, white paper e tudo mais, porque eu já fiz vídeo falando sobre isso. Se você não viu, vou deixar em cima nos cards, vai lá conferir os outros dois vídeos que eu expliquei. O projeto, o white paper e tudo mais. No vídeo de hoje é mais um foco nas novidades tá? do projeto, atualizações aí, para falar para vocês, porque eu tô realmente dentro desse projeto, estou por dentro, né? Então assim, tô pegando na sua mão e te mostrando todo o passo a passo que eu vou vendo ao longo de um projeto NFT. Então essa que é a ideia desses vídeos, que eu tô trazendo, é acompanhando, né, em sequência esse projeto, beleza? Então é basicamente isso, a gente vai ver hoje sobre o sorteio que tá rolando no projeto, sobre ama desse projeto, o Telegram do projeto, a gente vai ver algumas novidades que eu avalio e que você pode ficar de olho para você ver se vale a pena é, você entrar nesse projeto, lembrando que a decisão é sua e o objetivo aqui é trazer um conteúdo pra vocês e mostrar como que eu analiso um projeto. Então, primeiro ponto aqui pra relembrar vocês, né, de forma mais atualizada, o Whitelist tá chegando, né? Então já falei da Whitelist nos outros vídeos, né, porém agora tá cada vez mais perto por isso que é legal reforçar aqui para vocês tá acabando em um dia e 12 horas eu acho que é isso então assim no momento que eu tô gravando esse vídeo é dia 14 é amanhã tá bom amanhã dia 15 que vai estar tá chegando é, essa whitelist então basicamente a whitelist né a vip list aqui do Yugi Crypto são 22 mil já entradas para vocês verem como a galera tá engajando aqui na whitelist e vai ser uma coleção única de 8 mil Genesis NFTs divididos em 25 criaturas diferentes inspiradas nas cartas lendárias que não existirão mais no jogo Portanto, Portanto, os 10 melhores jogadores com mais pontos na lista VIP recebem uma caixa de bronze. Os primeiros 3 mil jogadores a adquirirem as cartas Gênesis garantem vaga na whitelist de tokens YCO e ainda vão concorrer pelas performarias do jogo por sorteio. Os detentores de cartas Gênesis poderão vendê-las no mercado, aumentando assim seu valor no jogo devido à escassez. E sejam todos bem-vindos, aproveitem por um os primeiros a fazer parte do projeto. Então são 5 maneiras de entrar: você assina a newsletter, coloca a sua carteira BEP20 e aí você desbloqueia mais maneiras e vai estar entrando. Certo? Então vou deixar o link direto para vocês Na descrição e no comentário fixado para você participar dessa whitelist E você vai ver que é bacana você participar Além de ser gratuito, tá? para você participar Poder ter a chance de entrar no jogo na frente Das pessoas, geralmente isso acaba sendo Bom em qualquer projeto NFT Então além disso, vai ter mais uma novidade que é o sorteio Que eu vou mostrar para vocês Então estamos aqui no Telegram, né? Do Yugi Cripto Oficial Em português, vou deixar também O link direto para vocês na descrição No comentário fixado, porque é muito importante Você fazer parte do Telegram, isso é uma das coisas que todo projeto eu dou uma olhada, pra ver se a galera tá engajada, se tem bastante gente, e é legal que você pode entrar lá, tira suas dúvidas, conversa com a galera, conversa com os devs, conversa com todo mundo e fala, oh eu tenho dúvida nisso aqui, me explica, né? ou oh, isso aqui eu não entendi, como que eu faço? mas ah, isso aqui vale a pena, isso aqui... Vai conversar lá sem medo, cara. A gente tá no mundo NFT pra conversar mesmo, então assim, são 30 mil membros, bastante gente apoiando, e aqui está... O sorteio que eu falei para vocês, então presta atenção, ó. Yuga Crypto não tem limites, se liga aí, galera. Então, basicamente, ó, olha só, primeiros prêmios do sorteio. Oitavo lugar, mouse pad por indução. Sétimo lugar, cadeira gamer, tipo essa minha aqui, ó. Sexto lugar, kit gamer, que vem teclado, mouse e fone. Quinto lugar, monitor gamer curvo, nem eu tenho desse. Quarto lugar, PS5, também não tenho. Terceiro lugar, um iPhone 13 também o que eu gostaria de ter. Segundo lugar, notebook gamer. E primeiro lugar, um PC gamer, ok? Então, mano, super prêmios aí. Eles estão realmente investindo pesado nesse sorteio. Eles falam que estão felizes aqui com a interação da comunidade. Então, resolveram beneficiar os amigos da whitelist. Ou seja, galera, você tem que entrar na whitelist para participar do sorteio. Aqui tem um link aqui, ó. Cadastre-se e adquire já a sua. Então, nesse link aqui, vai para a whitelist que a gente acabou de ver. Então, por isso que é legal. Além de você poder entrar na whitelist para entrar antes no jogo, você pode acabar ganhando recompensas no sorteio. Eles até falam, né, como se não bastasse você se cadastrar para comprar as cartas lendárias e únicas nesse seleto baralho de NFTs, agora você irá concorrer a prêmios sensacionais. Aqueles que adquirirem nossas cartas Gênesis já estarão automaticamente participando do sorteio, sorteio este que ofertará 8 grandes prêmios aos compradores dessas 8 mil box, tá? Então as regras, condições para participar do sorteio, comprar a box, participar do Discord... Vai estar o link aí para vocês também, participar do Telegram, que é esse, e o sorteio vai ser no dia 30 do 4, ou seja, 30 agora, no mês de abril de 2022, certo? E ainda para fechar aqui as novidades do vídeo de hoje, galera, AMA, tá? AMA vai rolar hoje aí no Gordola, né? Brincadeira, não, soneca aí, né, galera? 14 de abril, a partir das 21 horas, né? Então, 9 da noite aí. Ama de apresentação do GameFi Yugi Crypto com o Soneca. Mano, o Soneca pra mim é referência no mundo dos NFTs, um dos de mais sucesso aí do mundo NFT, então pra mim é muito legal eles estarem fazendo Ama com o Soneca, eu vou estar assistindo, com certeza, né? É, ele faz live na roxinha lá, né, galera? E eles fizeram ama já com outras pessoas também, ó, com outro cara que eu admiro muito, deixa eu pegar puxar aqui pra vocês, olha só, fizeram com alienígena, né? Então assim, galera, eles estão fazendo um marketing, investindo em sorteio, investindo em marketing, investindo em divulgação, pra mim isso é muito importante e eu analiso isso nos projetos, fechou? Mas é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, é um vídeo mais curto do que os outros do Yugi Cripto, porque é mais um vídeo de atualização, se você quer realmente ficar mais por dentro do projeto, tem outros dois vídeos já no canal, vai lá conferir, tá? Então é o terceiro vídeo já desse projeto e hoje... É mais um acompanhamento para a gente continuar ficando de olho nesse projeto. E, obviamente, galera, esse vídeo não é uma dica de investimento, tá? Porque o dinheiro é seu, você decide onde vai colocar. Faça o seu gerenciamento de risco, porque a gente está no mercado de alto risco, né? De criptomoedas, a gente nunca sabe se vai subir vai descer. Então, tenha isso em mente, tá? Mas, assim, tá bacana, eles estão investindo em marketing, estão investindo em sorteio. Então, é isso que eu acho legal no projeto, por isso que eu estou trazendo para vocês. Fechou? Vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima!